Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper mega Forda. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no like. Se você é uma lenda, com certeza vai se inscrever neste canal fodástico. Antes da gente acompanhar o desenho, quero agradecer a todos que ajudaram dar DF. Os ganhadores da fanart foram: o canal MiraDF e o canal Music Tijeres na Idion. Entrem em contato comigo para eu fazer a fanart fodástica e postar aqui depois. Vamos lá! <Susos> Essa foi a arte que os líderes do clã a W recomendaram. Um salve fodástico para Anne Sfinge. Se você deseja comprar uma fanart, clica no primeiro link da descrição e seja feliz para sempre. Papai ama você seus lindos.